ele é super simples de fazer. Lembra no vídeo de recebidos do Saia de Saia que eu recebi essa léssia aqui, coisa mais linda, né? Gente, é uma léssia de malha que eu usei, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para vocês comprarem o tecido lá do Saia de Saia. E no vídeo de recebidos eu falei que uma de vocês ia escolher o modelo e eu ia dar os créditos aqui pra vocês, tá? Nenhuma das três, é, das três ganhadoras, né, que escolheram os modelos, me enviou foto. O pessoal acho que não gosta de aparecer muito, né? Mas os créditos deste modelo aqui é da Samantha, tá? Eu não sei o sobrenome dela porque ela me enviou um e-mail e ela só assinou como Samantha. Então, Samantha, eu vou deixar aqui a fotinha aparecendo do modelo que ela me enviou. Tá? Então, tá aqui, Samanta, o modelo que você escolheu pra gente fazer com essa lese lá do saia de saia. Você foi a ganhadora deste modelinho aqui, que por sinal ficou maravilhoso, tá? Então, ah, Samantha e como você me pediu, o molde tá disponível lá no site do 36... Aos 56, tá certo? Então é só vocês entrarem lá pra baixar o molde deste vestido aqui, envelope, muito simples de fazer. Gente, é simples, simples, simples. Todo mundo vai conseguir fazer e super em alta. Se vocês não quiserem usar a manguinha, não precisa, você pode tirar, tá? É que no modelo que ela me enviou tinha esta manguinha. Gente, então é isso. Se você quiser aprender a fazer este vestido, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram no começo do vídeo, é um vestido transpassado, um vestido envelope. Eu mudei a posição da câmera. Me fala o que, que vocês acham. Se está melhor ou vocês preferem do outro jeito que eu gravava, tá? Então, eu já coloquei aqui o molde, vocês não conseguem visualizar tudo aqui, mas eu já coloquei o molde aqui em todo o meu tecido. No molde vai estar tá explicadinho quantas vezes você precisa cortar cada peça, tá? Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. <risos> Agora, pessoal, a gente já vai começar a montar aí o nosso vestido. Ele é muito simples de montar. Vocês viram que eu cortei tanto no tecido, né, como no forro. Por quê? Por ele ser todo furadinho, olha, tem necessidade de colocar forro na saia. Na parte da blusa, não tem necessidade, né, porque a gente usa mesmo furadinho. Mas aí fica a seu critério. Então, como que a gente vai montar isso? Tá aqui, então, olha... Eu vou montar um lado da saia, vocês repetem o mesmo processo com o outro lado e as costas, que é igual, tá? A blusa também. Eu vou montar um lado, vocês repetem o processo do outro lado e as costas, que é a mesma coisa. Então, nós vamos pegar aqui, vamos colocar aqui, olha, a parte do bico, olha, o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos alfinetar aqui o babado em toda a volta, tá? Aí, depois que você alfinetar aí o seu babado... A gente vai passar uma costura na máquina e já vai fechar tudo aqui, tá? Se você tiver overlock, você pode passar isso daqui tudo na overlock. Se você não tiver overlock, você passa aí na sua máquina reta no ponto zigue-zague com aquela agulha de cabeça dourada, tá? eu vou passar uma costura na overlock, tá? Mas como eu disse, se você não tiver overlock, só passar na máquina reta. Como é só um pontinho, uma costura reta, eu vou passar isso daqui na máquina e já volto pra gente dar continuidade, tá? Vamos pegar aqui a parte da nossa blusa. E vamos colocar aqui, olha, lado direito da blusa... Com o lado direito do forro, ó. E aí, você vai passar uma costura. Você vai fechar aqui, esta parte. Vai fechar aqui e vai deixar o resto aberto, tá? Então, você vai fechar essa parte aqui do transpasse e a parte da cava na máquina. Então, agora, a gente vai pra máquina... Fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, vamos dar então continuidade, olha, tá aqui a parte da minha saia que eu montei, tá vendo? E vocês vão repetir o mesmo processo com os outros lados, tá? Aí vocês vão pegar aqui, eu já até montei aqui, olha, vocês vão repetir o processo, vão pegar aqui a parte das costas, ó, essa é a parte das costas, e vamos colocar... <coughs> Lado direito do tecido, com lado direito do tecido. E vamos passar uma costura aqui, olha, pela lateral, tá? Unindo a saia. Então, aí, a saia já vai estar praticamente finalizada. Vamos pegar a nossa blusa, ó. Montei aqui a parte das minhas costas, tá? Tá montadinha, ó. Mesmo processo, fechei a parte de cima, fechei a cava, deixei aberta a lateral e... Deixei abertos os ombros. Então, agora, a gente vai embutir esse ombro. Então, essa daqui é a parte da frente, tá vendo? Do transpasse, ó. O ombro dela também está aberto, como este daqui, tá? Então, você vai vir aqui, olha, a gente vai embutir este ombro. Então, você vai pegar aqui, ó. E vai, ó, tá vendo? Eu vou virar do avesso e vou enfiar aqui dentro, deixando, ó. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Aí, eu vou passar uma costura aqui, fechando o ombro e deixando ele embutido. Fechou o ombro, deixou ele embutido, nós vamos vir aqui com a lateral também, que está aberta, e vamos embutir essa lateral. Aí, você vai pegar e vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vai passar uma costura aqui, ó, desta forma fechando o primeiro forro e aqui, olha, tá? Quando você terminar, ela vai ficar desta forma aqui, ó, toda embutidinha. Eu já montei esse lado, inclusive eu já pus até a faixa aqui desse lado, já pus até a manguinha deste lado aqui, tá vendo, olha? Então, quando você terminar o processo, vai ficar assim, ó, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Outra coisa que você já vai fazer também, deixa eu achar minha manga aqui, perdi a manga, gente, tá aqui, ó, você já vai pegar a sua manga e você já vai fazer a barrinha da sua manga. Eu só virei uma vez pra dentro, bem pequenininha assim, passei uma costura reta na máquina mesmo, tá? Porque a manga a gente encaixa por cima, e aí, você vai cortar duas tiras de 1,20m cada. No meu caso, não deu, eu tive que emendar o tecido, não foi suficiente. Então, eu vou ter que emendar essas daqui. Mas você vai cortar duas tiras de 1,20m e vai fechar ela. Vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai fechar aqui e depois você vai virar. Pra virar, eu usei este vira-alça aqui, olha. É bem facinho de virar com ele, mas se você não tiver, você pode virar aí... Com grampo, com aqueles alfinetes de bebê que dá pra virar também, tá? Então agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, pessoal, o que, que a gente vai fazer agora? Ó, a blusa ficou desta forma, tá vendo? Toda embutida, ó, por dentro. Aí, esta partinha aqui, olha, ficou aberta ainda, tá vendo? Então, esta partinha aqui, ó, a gente vai pegar e vai pegar aqui a, tia, a alça que a gente fez a tira e vamos colocar aqui. Então, você vai colocar assim, olha. Você coloca a tira aqui no meio... Coloca aqui e passa uma costura aqui, olha, pra prender a alça e ela também ficar embutida, tá? Aí, depois que você prendeu a alça, você vai vir aqui e vai encaixar. A saia também já tá montada, olha. Aí, você vai encaixar, olha, a saia com a blusa. Então, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai colocar aqui, ó, costura com costura, tá? Da blusa com a saia. E vai passar uma costura aqui, olha, unindo a saia na blusa. E aí, nossa, nosso vestido vai estar praticamente finalizado, vai faltar apenas por a manguinha, mas a manguinha a gente vai colocar por cima. É opcional a manga, tá? Se você não quiser, você não precisa. Então, agora a gente vai pra máquina novamente fazer esse processo aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, tá aqui, gente, o vestido já está finalizado. Deixa eu mostrar só pra vocês o que eu fiz aqui no vestido. Aqui em uma das laterais, eu coloquei o um ilhós. Se você não quiser colocar o um ilhós, você vai ter que fazer uma casinha de botão na lateral. Por quê? Porque a gente precisa dar esse transpasse, tá vendo? Ó, a gente colocou, então, aqui as tiras, né? Uma deste lado e a outra deste lado. Então, uma vai passar por cima, só que a outra passa por baixo, tá vendo? Ó, essa vai aqui, passa por baixo, daí eu puxo... Ela vai dar a volta aqui pra gente amarrar o vestido. Então, se você não quiser colocar o ilhós, como eu coloquei, então, você coloca aí, você faz uma casinha de botão, porque vai precisar ter uma aberturinha aqui na lateral pra passar a faixa, tá? Gente, olha só, aqui na barrinha, eu não fiz barra, só deixei cortadinho, porque ele, como é um tecido, uma malha bem levinha, fica bacana, eu achei que o acabamento... Até pode, se vocês quiserem, mas eu preferi ser, tá vendo? Ele, como ele é um vestido bem molinho, aqui vocês não conseguem visualizar direito como ele fica. Mas aí, na introdução do vídeo, vocês conseguem ver bem, ele fica maravilhoso no corpo. Eu amei, já quero um de cada cor, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.